E aí, Clan Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com a Eterna Noctis, a gente está fazendo a gameplay completa desse Metroidvania sensacional e hoje vai ser um baita longa metragem, a gente vai jogar parte do espaço, vamos lá? Bom, no último vídeo a gente foi para o submundo e pegamos aí o poder de entrar nas sombras, e hoje a gente vai para a atmosfera zero, a gente já encontrou essa área em vídeos anteriores, então a gente só vai pular para lá. Muito bem. Nesse vídeo aqui a gente tem que ter o domínio aí. Este pulo. Tipo, com a flechinha. Porque tudo. Tudo gira em torno dele. E é.. Na minha opinião é difícil. É bastante difícil. Você fica aí nos planetas, né? Igual jogar Super Mario Galaxy: só que 2D e com um inimigos infernais. Temos um fragmento de alma. É bem possível pular para fora do, dos planetas. Bem, como eu posso dizer? É fácil pular para fora dos planetas e aí você é, volta para Como eu posso? Como é que eu tô, tô tô tentando dizer um negócio que eu não tenho a menor ideia como falar. Aqui a orientação é completamente diferente, então, apesar de cima, continuar para cima, pelo menos no mouse e no teclado, a, a vista te confunde. Mas quando você sai fora da atmosfera dos planetas, isso reseta para o normal. É isso que eu queria dizer. Os inimigos não são muito infernais, mas é necessário um certo cuidado. Achamos a primeira a primeira lanterninha. Você também tem estrelas. Você não pode tocar... Ué. Que maravilha! É possível também pular para fora do planeta. Do lado que a gente foi não tem nada. Tá, acho que já era, hein? Parece um zergling esse bicho. Forma meio covarde de jogar, mas tudo bem. Vou tentar pular para fora aqui do planeta. Olha só que planetinha pequenininha. com cuidado. Lá, outro planeta, outro sol. É, não vai dar não viu. Vai ter que resetar. É. Olha uma lanterna, pronto. Só precisa tocar ela aí. E... <risos> Resetar. Vamos, vamos indo, né? Vamos indo porque a grande verdade é que nem começou essa parte. Olha só. Agora sim a gente vai para é só a introdução É mais ou menos assim que se joga essa parte Aqui se eu não me engano vai ter um trono Chama Cosmos aqui região. Maravilha não acho os inimigos muito complicados. Pronto. Chegamos na, no trono, e aqui é a parte principal. Logo acima de nós vai ter um... Opa. Vai ter essa área aqui. Tipo uma... Tá até escrito Cosmos, né? E tem quatro pilares. A gente tem que ativar os quatro pilares. Cada... Em cima de cada pilar, tem uma área inteira a ser concluída. Vou começar com a do gelo, que é um tremendo desacerto. Pronto, é só uma. A introdução do desacerto que está por vir. Essa é a única área que é uma tristeza desse tamanho. Afastar. A gente está indo bem melhor. Quase que eu falei cedo demais. Olha só. E agora a gente deve ir para o lado mais fácil ou mais difícil? Viro mais fácil, né? Tá. Só que <risos> dá uma olhada nisso. De fácil, na verdade, não tem nada, né? Oh, que legal, maravilha. A gente tem uns slimes cósmicos que carregam um buraco negro dentro deles. Faz um fragmentos de espelho. Quando você vai juntando muitos fragmentos de espelhos, você pode ir lá no começo do jogo trocá-los por itens. Você pode... The botes nos bichos você não quero isso aqui não. Olha só. Mais uma lanterninha. Tem nem como a gente se livrou. só, que maravilha. Alcançamos a ponta da parte do gelo. Aí você vai encontrar mais, mais três, assim. Inferno. <risos> tá. Vamos mostrar o mapinha. Depois disso tudo, a gente acaba entrando... Dentro de um, de um planeta de gelo E aí você tem que ir até o núcleo desse planeta totalmente à toa aí pro lado. Só por causa de um Por causa de um um baú. Nossa. É muito dano. Vamos tentar de novo. Pra cima, calma! pra cima, Meu deus. Oh. Ah, não tem condição, não, cara. Milagre! Duvido se eu me atacar, duvido! <risos> Dá uma olhada o boneco pro sambando ali! Uma poção... A gente se livrou de um inimigo... Vamos dando a volta. Primeira lanterninha. Nossa, cara. Por quê? Dá uma olhada nisso. Até que deu certo. O que será aquilo ali? que me parece Isso É algo que abre Que, que maravilha Certo, a gente está quase na primeira parte, quase concluindo a primeira de quarta partes. Eu tenho a sensação de que pô, as partes mais difíceis, na verdade, são pegar itens, sabe? Pegar uns itens, não necessariamente, não necessariamente itens necessários. <risos> é, é. Cara, é tão difícil. A cabeça não funciona para ver as imagens assim, né? A gente não foi. Oh, não. Que triste. Aí, conseguimos. Primeira parte. Olha só, pronto, saindo daqui deste inferno. Eu não tenho nem ideia quanto tempo se passou, mas não foi pouco. Vamos lá para o meio do espaço. Cinturão glacial. É, não deu certo. A gente estava levemente errado no caminho. Pronto, agora sim. Agora a gente vai para o cinturão de fogo E aqui a gente tem estrelas adormecidas Tem estrelas normais né? que estão funcionando Mas você também tem as estrelas adormecidas E você pode pisar nelas Isso que é legal não, Isso deu tudo certo De uma forma errada Essas são as estrelas que você pode pisar <risos> Mas não por muito tempo Deu ruim O caminho mais fácil, o okay, que agora você tem planetas voando em circo? Que puta loucura, velho! <risos> Deu muita sorte. <risos> Olha, ainda levamos o um boi de ter um save aqui. Vamos, vamos né, resetar aqui, encontramos um save já. Uma área de muitos inimigos. Triste o planeta. Ele só começa começa a explodir quando você toca ele. Olha só que maravilha, olha só que maravilha. Ah, cara. O negócio não funciona bem, sabe? Pronto, conseguimos. aí? Sai fora cara Chegamos no troninho um certo custo E agora que vai para os desacerto, que é dentro do planeta Nem todos você cai imediatamente dentro do planeta, igual o fogo e o gelo Agora você vai do miolo pra fora Olha. Aqui a gente tem um, se eu não me engano Sabe, não importa, o negócio, <risos> o negócio não quer cooperar, então... Paciência É difícil, não é mesmo? Dá uma olhada. O negócio é tudo de lava, velho. A essa altura a gente nem liga mais. Uh! Que maravilha Por algum motivo a gente pulou ali Mas não resetou nosso pulo Vamos então, com mais calma, né? Um baú, baú facinho assim, a gente não vai deixar de pegar, não é mesmo? Que bom, hein? Está quase na parte. Nossa, eu jurava que. Eu jurava que não poderia pisar aqui em nada, mas pode. Bom. O magma, o magma que não pode pisar, ele é muito mais, muito mais nítido. <risos> ah, não, volta para o começo. Sobe, Mouse! Sobe, Mouse! Não! Conseguimos! Que... Que tristeza, cara! Ufa! Mas é divertido! É terrível mas é divertido Agora a gente vai para a terceira parte Bem em cima da escadaria tem essa parte Está vendo que ela está reagindo? A gente vai deixar tudo para o final Agora a gente vai para a parte da luz que deve ser terrível também Aqui os elementos são é a luz, o gelo, o fogo e as sombras. É bem bonita a partir da luz. Cuidado. Não tivemos o cuidado o suficiente. Uh primeiro save, tô bem. Saímos. Uma coisa que eu acho injusta desses inimigos é que eles não atingem uns aos outros. Eu acho isso uma puta sacanagem. Pronto. Foi só um terrível desacerto. Mergulhamos ainda. <risos> ah, velho. Vamos, vamos. Será que tem como... Pular essa parte, Vocês Não. Não se tem como? Ha, teve como que maravilha? Cara, esse bicho pula muito mais no. Nesse modo aqui, o modo noctis, eu não sei se a gente está indo para o lado certo, que triste. Eu diria que estamos indo para o lado errado. No geral, é, o mapa não é assim. Eu acho que a gente errou quando a gente saiu daquela área que eu estava achando complicado, sabe? Aqui, ó, Que maravilha! Muito bem, para quem estava achando difícil até então, <risos> eu estava achando difícil. Agora você tem também umas luzes que acompanham. Além de tudo que pode te matar, tem essa também, né? Claro. Olha que bom. É <risos> muito difícil. A gente achava que a favor era complicado, mas e contra? Quanto mais perto do núcleo você fica, mais difícil é. Oh, ah, já está aqui a luz. Eu quero. A... A gente ainda tem que sair. Não é tão fácil assim, viu? Que triste. Bom. Ah, não. Ah, <risos> não, velho. Deixar mais ou menos aqui, ó. Isso. Ó, oh, deu certo. Uf, já pensou ter que voltar lá para cima? <risos> Tem que voltar lá pro meio, né? Bom, foram três. Agora a gente vai no mais difícil. Até agora era só uma brincadeira, só uma brincadeirinha. Que a coisa fica legal. Por isso que a gente precisou passar na parte sombria antes. Que a gente agora consegue atravessar as sombras. Que maravilha! Ali é um sol negro? Não. Só para assustar os cardíacos. Já alcançou a área intermediária. Uma coisa que eu tenho que confessar é que é bonito Vou carregar. Olha, conseguimos, com certo custo. Mas conseguimos. Olha só que coisa terrível. Por que que eu mencionei que a parte das trevas era mais complicada? Bom, basicamente você tem que Fazer o equivalente a. Eu vou desistir aqui, já vou. Tem todo um caminho a ser percorrido, né? Atar de novo. Muitos inimigos, mais muitos inimigos. E aqui a gente já atravessa mais uma parte. É mais longo, viu? Opa, acabei voltando sem querer. Que o troninho. Aqui dentro. É eu assustei. A hora que eu caí aqui, né? <risos> a hora que eu caí aqui no meio, eu deu uma assustada boa. Não é muito fácil não, né? E esse é, é tipo, o primeiro... De vários. Ainda bem que tem os saves, eu achei que seria mais restrito os saves, mas não é não, ainda bem. Tá bom, vamos com calma, vamos tentar subir gradual porque não está funcionando. Tá, abrimos aqui uma, uma porta, aparentemente uma de duas, né? Tem que voltar, será? Com esse tanto de HP não tem muito o que ser feito, não é mesmo? lógica isso, cara nossa foi, hein, que difícil vou sair daqui que eu não quero nunca mais voltar pra cá Outra entrada Vou conhecer um pouquinho Descorregou, pulou Maravilha Aqui foi um, um pedaço da porta que abriu Vocês podem ver Tem um outro negócio ali em cima, tá vendo? E que coisa complica A coisa não, não tinha complicado era, era, era só uma brincadeira por enquanto que A gravidade aqui é maior Acontece nossa maravilha! Hein? Abrimos aqui a segunda parte. E ainda bem que a gente já tem as corta caminho aqui, senão a gente ia ter vontade. Sabe de que <risos> Não vai, ó, não vai, o mouse está indo para cima e ele vai aleatoriamente, cara. eu não entendo muito bem por que, que é assim, eu só sei que é e eu não gosto. Oh, pronto. Melhor tomar dano uma vez só do que ficar brigando em bolinha aí, Pimbal. ó, oh. ah velho, <risos> podia rolar um, vamos ver, ó conseguimos, nossa, último de HP. Que maravilha, longo hein? Só que aqui eu tô vendo um negócio. Eu vou seguir essa seta aqui. Ó. Ah tá, deixa que... Feito isso, a gente vai voltar. Escadaria Celestial, pegamos quatro fragmentos. E agora o chefe. Vamos entregar aqui os fragmentos. Sureunu Sukeraru Sureunu Sukeraru Aneka-moso Ó O espaço se realinha para a gente entrar Numa área nova A gente fica no reino dos sonhos. A gente só precisa ir e nela, não é nada. É rapidinho para chegar lá. A gente vai a trancos e barrancos. Então, vamos falar com ela. A gente fala que pegou o cristal E ela fala que tem que O um núcleo do universo né? Termine o que começou Beleza, agora sim a gente consegue Enfrentar o chefe Filho, não complica a nossa vida, mais do que já é complicado, né? Uma coisa que eu não disse é que essa área é bem bonita, né? Os planetinhas e tudo mais... Este lugar Fonte do Caos, olha lá. O cristalzinho. Absorvido, agora sim a gente tem o necessário e aí vem o, o menininho. Se <risos> acostume a ler esse diálogo muitas e muitas vezes ao chegar aqui. Opa, primeiro save. E ele é um essa área é uma mistura de todas as que a gente já passou. Brabíssimo. Ó. Oh. Aí ele explode tudo até... É mais ou menos essa área aqui, nossa, olha isso. O oh, conseguimos. <risos> Eu até dei uma esperneada aqui Mas a gente conseguiu Tá velho. aí não né <risos> Vamos lá, vamos lá Ah foi! Oh, que tristeza, hein? Agora tem uma animaçãozinha acho que da hora. É bem legal essa animação. A gente está com o Cristal do Caos, acho que tem que falar com a, a mulher mais uma vez. Agora a gente fala com ela. Que é blá, blá blá blá blá blá blá. Aí lá. Faz esse trem aí com a gente. E agora a gente consegue acender até a última parte. Ó, Cassiro Aconda aqui da Nisso Cassire Tora. O meu conego, senhor. Pegamos esse olhinho. E já era. Já era. Com isso, em mãos, a gente encerra o vídeo. Aí, no próximo vídeo, a gente mostra como acender para a área final. Gostaram? Longo, hein? Deixa o like, se inscreva no canal, dona de nossos vídeos. A gente joga o jogozinho de Metroidvania e recomendações. Esse é os 3 em 1. Um. Foi muito pedido, então a gente está atendendo. Deixa o um comentário aí para gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Fica assim, até tá? o próximo vídeo. Tchau, amizade.